Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço eu sou Nobre vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat 11 nesse canal delicioso sim, meus amigos, de volta aqui com o canal Anaconda que nós temos feito aqui alguns vídeos com os mods que ele está fazendo ali, algumas modificações, né, utilizando para fazer algumas modificações no Mortal Kombat 11 e criar conceitos de personagens que não vieram nesse jogo da franquia Mostrando pra gente o potencial, cara, como seriam esses personagens aí no Mortal Kombat 11 E hoje nós vamos mostrar o feiticeiro, nosso querido careca albino, um dos caras mais filha da fruta da franquia Quan Chi, sim rapaz, o Anaconda utilizou aí o mod do Airmaster mais uma vez para poder fazer uma recriação, um conceito, né, como eu acabei de dizer do nosso querido feiticeiro e como seria o gameplay dele no Mortal Kombat 1 O resultado ficou muito da hora, cara Então já deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal ativa o sininho Pra não ver a notificação dos próximos vídeos e, e vocês ficarem sempre por dentro desse tipo de conteúdo aqui no canal também E claro, né, deixa eu até trocar minha tela aqui de uma vez Acessem o canal Anaconda, pessoal Até deixei aqui nesse... Frame do vídeo dele né, onde ele mostra o link, o nome do canal, tudo bonitinho Eu vou deixar o link aqui embaixo novamente no comentário fixado O canal original, lá tem muitos outros vídeos de conselho de personagens que a gente não trouxe aqui pra vocês ainda e tudo mais Então acessem lá mano, deixa um comentário, se inscreve no canal do cara Sabe, tipo, deixa um joinha ali, já ajuda demais o conteúdo, entendeu Ainda mais que esse tipo de coisa que ele faz aqui Dá muito, mas muito trabalho, eu imagino Porque mexer com esse negócio de mod, cara Não é uma coisa tranquila Eu já mexi com o mod do Mortal Kombat 11 no PC E realmente o negócio é complicado Então vamos lá, meus amigos Deixa eu até parar meu, minha musiquinha aqui Pra gente poder ir acompanhando E aí a gente vai comentando em cima aqui do que tá sendo mostrado Simbora Ó, temos aí Ele utilizou, a galera, ó Como vocês podem ver aqui, ó Xangão tá aqui sendo mostrado, ele utilizou o nosso querido Kabol com aquela skin que a gente recebeu lá na Combat League Uns bons tempos atrás, que era temática da Liga das Sombras, né? Que fazia parte aí do Quan Chi e tal, é o clã do Quan Chi, vamos dizer E a skin é muito da hora que ele usou aqui o Kabol, né? Como referência, como modelo E a gente pode ver que a posição de luta dele aqui, ó é a do nosso querido Shensung. Ele meio que fez uma inversão Vocês podem ver que a pose de luta aqui Do Kabol com essa skin do Quan Chi Tá do Shensung e a do Shensung Tá com a posição de luta do Kabol Ele simplesmente fez uma inversão no mod aí, entendeu? Então é bem interessante Vamos lá Ué, ah tá, foi Ó, isso aqui ele tá explicando Algumas modificações que ele fez, ó Essa trap, simulando aquela trap Que o Quan Chi tem, né, lá no Mortal Kombat X No caso ela dá uma stunada no oponente Sem precisar gastar barra Ou seja, quando o Shensung vier pra cima lá Tonteou Aí ele consegue fazer combo Ó, o, o body drop também Que ele tá utilizando A fireball, bonitinho Que tem dash cancel, ele comentou ali E aquele golpe do Quan Chi, Que ele sobe e desce, né? Dando aquelas pesadinhas no cara Ele acabou utilizando o stomp da Shiva Pra poder fazer isso E quando amplificado, ele... Leva para um launcher para ele poder continuar o combo, olha que da hora, mano, olha lá Ó, esse Trance, que é o do Sung, ele falou ali, ó Que ele suga e dá um restand, ou seja, mantém um cara em pé para ele poder continuar fazendo pressão Interessante também o que ele fez Ó, novamente aí, descendo com o Stompzinho da Shiva, bonitinho Ó, aquele golpe do Sung que ele bate, né, que dá um Crushing Blow se pega o último hit apenas ele colocou um pop-up ali também. Pop, um pop-up, quer dizer, né? Um launcherzinho. Ó, entrou ali dentro novamente do portal. Pop-upzinho, o corpinho ali amplificou. Utilizou o poder ali, deu aquela amplificada, o cara deu restende, Mandou ali aquela bica que foi prontamente cancelada com a bolinha de energia, entendeu? Então, assim. Ele fez um mix-up bem legal de habilidades ali de diferentes personagens pra poder simular, né? Pra poder fazer esse conceito do Chi no Mortal Kombat 11. E isso ficou bem, mas bem legal mesmo, ó. Ó, mais uma vez aí, o corpicho. Mandou um gancho ali, seguido do. Eu esqueci o nome desse golpe, mano. Mas deu um restende ali. Já deu aqui. Nossa senhora, crushing blow. Nem, nem consegui falar o final ali do outro. Mais um pop-upzinho. Puxou, deu aquele restende. Já aproveitou, ele mandou stomp. Olha o combate, que da hora, mano. Tem umas coisas muito legais, velho, nesses combos assim. Algumas combinações bem legais, né? Beleza, ó fez o, fez o dash cancel ali também, ó Utilizando aquela magia, aquela bolinha de energia Que ele comentou ali, explicou pra nós Ó, levou pro canto, crushing blow Mas esse aí não stunou, né No caso não deu o pop-up, o launcher, no caso Pra poder fazer combo Launcherzinho, emendando, nossa senhora Vários jabs no canto, a gente sabe que o não consegue fazer isso Com os jabs dele Ó, deu aquela sugada ali no agarrão Nossa, cara, que muito louco, né, bicho ele utilizando aqueles tomos, né Do Shenzung ali também, ó Ele deu uma modificada, se eu não me engano, no golpe Ó, Netherrealm Boost, ó, ó Deu aquele Damage Boost, ó ele ativou, ele ativou a parada Nossa Senhora Ó pra você ver, 8 hits, ó o tanto de dano que já deu 10 hits Caraca, velho 563 só com 14 hits, hein, mano Mas o cara também é bom nos combo, hein Vou falar com você, irmão Ó, deu o Finish Rema ali já trocou novamente. Deu aquela ativada mais uma vez na parada do Damage Boost, né? Puxou, vai dar restand ali, amplificando. Nossa senhora, o Crushing Blouse ali arrebentando a cara de Shantung 675 de dano, mano. Que louco! Ó, oh, Finish him! Olha o barulhinho do Mortal Kombat 4, mano. Olha, isso é a finalização do MK4. Que da hora, velho. Ele colocou uma musiquinha de referência. Eita, nós! Que que é isso, rapaz? Fatality, Fatality. Que doido, velho Nossa, muito legal, velho Muito legal Ficou muito da hora mesmo, assim, esse conceito do Quan Chi nessa skin do Cabal Misturando golpes aí de Shiva, a e tudo mais Esse final aqui, essa parte, mano Deixa eu ver aqui Teve uma parte que ele usa o tomo do Quan Chi aqui Deixa eu até voltar minha musiquinha enquanto a gente tá vendo, pessoal ele usa o tomo, tem uma hora aqui do Shensung, né? Que ficou bem da hora, mano, o combinho que ele fez. Eu acho que é no próximo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, Deu aquele Dash Cancel mais uma vez, usou o Corpite ali. Combinho poder fazer um launcher. Restend, beleza, emendou ali no Crushing Blow. Eu acho que é no próximo cenário aí, ó. Eu acho que é aí que ele usa esse tomo que eu tava falando, ó. Stunou. Porque tem uma parte lá que ele usou o tomo do, do Shinsu, Acho que de uma forma modificada Pra poder stunar o personagem também, entendeu? Ó, agarrão. Ah não, aqui já deu o Brutality É, eu acabei perdendo aqui Mas tem um momento que ele usa realmente um tomo aqui do Shinsu. Eu queria ver novamente, que passou bem rápido Ficou muito legal, cara, o combo Dessa forma Acho que é no próximo cenário aqui, ó Esse, ó Vamos ver aqui Ó, pá, deu launcher. Deu aqueles. Nossa senhora, assim, deu aquela esticada ali com o um golpe, mandou os jabzinhos. Agarrão, acho que é agora aí, ó, deixa eu ver. Aí, ó, usou o tomo. Ah, tá, não! É o Dash Cancer mesmo lá, que eu imaginei que ele teria usado. Mas parece, né? Ele pode ter modificado o movimento ali pra poder utilizar esse tomo do. Do Shansung ali pra poder fazer a. o combo a mais, né, que ele tava fazendo ali. Com o nosso Quanxi conceitual, vamos dizer. Mas, manos, é isso, cara. Muito, muito legal. E mais uma vez, pessoal, vocês estão vendo aqui embaixo aparecendo o nome do cara, ó. Anaconda, tá? Como eu disse, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo com esse vídeo aqui, esse vídeo original, pra vocês assistirem com calma, tudo bonitinho. Né? Então acessem lá, cara Se inscrevam no canal do cara Deixa um likezão, deixa um comentário entendeu Ativa o sino das notificações Olha, ficou a, Hulk, o, a rodinha Do cabo ali no meio, mano Não tinha, Nem tinha reparado, isso é coisa que acontecem com Os mods, né então, assim, é muito importante, pessoal. Porque, como vocês podem ver aqui, é muito da hora o trampo que ele faz. E isso aqui dá um trabalho malerito, mano. Vocês não têm ideia. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, mais esse videozinho trazendo um conceito de personagem que não apareceu no Mortal Kombat 11. Mas, esses caras foderásticos como o Anaconda, o Char e tudo mais, utilizam aí o mod do Hermeser para poder trazer como seria a gente ficar aqui, né? Tipo, imaginando, porra, Netherrealm, né, por que você não trouxe, né, cara? Então... Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.